2022 será um ano problemático, e isso não é nenhuma profetização, coisa de xamã, ou mesmo magia de cigano, é unicamente a verdade, pois afinal, desde que eu me entendo por gente, as coisas nunca melhoraram, somente vão ficando mais atribuladas, pois aqueles que trabalham para fazer deste mundo um lugar pior, não tiram um minuto de descanso, e isso não tem nada a ver com política, religião, armas nucleares, ou mesmo diplomacia entre países. A raiz de todo esse mal é a ambição, é sobre os tempos demagógicos que estamos vivendo, fazendo com que as pessoas só se importem com a busca pelo dinheiro e poder, e aqueles que correm mais rápido, e ganham mais, chegam ao pódio, não se importando com as atrocidades que fazem para estarem ali. E no meio disso tudo, você se importar com o seu individualismo é exatamente o que vai te tirar de toda essa anarquia à sua volta. Pois veja bem, como indivíduos, nós temos que se importar com a política de nosso país. Mas dentre as escolhas a se fazer, entre um ou outro candidato, com seus méritos de falsas promessas, somente falando da boca para fora, que na verdade só se candidataram, pois estão interessados na busca pelo poder, não se importando se esse poder virá à custa de todos os seus compatriotas. A sua abstinência desse tópico e dos debates que tiverem é o que fará você, no mínimo, ter mais paz e tranquilidade, e a sua individualidade é o que fará realmente a diferença, de poder expressar algo que realmente agregue valor à vida de outras pessoas, sendo uma mensagem autêntica sincera para quem desejar ouvi-lo. E isso sim, meu amigo, é o que vai fazer a diferença, pois o que podemos esperar que irá acontecer sem sombras de dúvidas e com toda certeza é que a ambição de alguns prejudicará a outros. Isso porque tais indivíduos estão pouco se importando com as consequências de seus atos e ao contrário do que as propagandas empresariais impulsionam de uma falsa humanidade e uma imoralidade sem precedentes iguais, a realidade que vemos é muito mais deplorável do que imaginamos. E nisso, você deve primeiro ouvir e depois refletir, pois do que adianta? Seus argumentos bem estruturados, realísticos e esclarecedores sobre o que fazer diante de uma multidão cega pela sua idolatria e falsos ideais. Qual seria a mudança que aconteceria diante de um cenário do qual a sua voz não chega nem mesmo ser ouvida por uma pessoa a um palmo de distância de você, pois o barulho que os touros fazem de veneração estão tomando todos os espaços de um debate, que por fim não passa de uma conversa fiada. E como preservar a sua dignidade diante de pessoas que são capazes de agir de maneira tão deplorável que tratam a vida como um campo de batalha cheia de pessoas doentias e apodrecidas, que não possuem mais moral e nem princípios. Enfim, se você não quer ser contaminado pela podridão dos outros, não sendo desmotivado e não permitindo que roubem sua dignidade, o que deve fazer é lidar com cada uma das situações de forma imparcial, colocando a julgamento que vier, sem deixar seus sentimentos influenciarem pois no momento em que você recebe uma ofensa e leva aquilo para si, remoendo e lembrando, a cada instante o que te falaram, você nada mais está fazendo do que aceitar aquilo para a sua vida, coisa que muito das vezes você sabe que não é. Então me diga, qual o motivo de continuar se importunando a esse ponto? Qual o motivo de perder o controle das suas emoções pelo que você sabe que não é? Compreende? Caso leve o que te falam para o coração, você pensará em desistir e, às vezes, até mesmo em cair fora dessa vida. E bom, caso esteja precisando conversar algo relacionado, deixe nos comentários uma mensagem que eu estarei lendo. Espero sinceramente que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma. Se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. Ademais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Do Jovem Cultural. Te vejo no próximo vídeo.